Meu nome é Sandra Ranieri e moro em Limeira, é, Vim buscar o um curso para ter um diferencial em minha prática. E a minha prática hoje é psicóloga, trabalho com famílias. E foi para mim, é, encontrar o local foi um presente. Parece que caiu, assim, na minha vida, uma procura em São Paulo, Campinas, quando vê Valdeci. Né? Então, encontrei S.A., né? S.H., e foi o presente primeiro, primeiro lugar foi um presente. Segundo, é, para a prática clínica, foi mesmo sim um divisor de águas. Senti que fiquei mais leve, trouxe um conhecimento amplo, deu uma, uma melhora na fala, no entendimento do cliente, parece que a gente acolhe ele melhor, ele se sente com os cinco sentidos dele, de visão, audição, cheiro, tato, contato. Parece que a empatia também ficou muito melhor, que é uma coisa necessária que a gente tem dentro da prática clínica. Essa foi uma das coisas que eu mais gostei. E parece que eu me encontrei no sentido de que faz parte de mim. Os cheiros que a gente entrega, as falas, técnica. Isso foi muito bom para a minha prática. Sim, eu indicaria muito. O local, a escola, nos tratam muito bem, a gente tem muito bem encolhido, é, deixa a gente muito à vontade, me sinto assim, quando eu cheguei eu, eu percebi que como é que eu ia conseguir falar nas técnicas, né, que é muito diferente, mas foi tão fluente, foi tão à vontade que hoje eu considero muito à vontade em fazer a pergunta e contar minhas práticas, né, e ficou muito gostoso isso, então eu indico sim gosto venho com todo o prazer ao local sou muito bem acolhida é, a gente não traz só como profissional né é, na minha casa fez a diferença na minha família com meu marido minhas filhas eles me apoiam porque ficar o dia todo fora né e acolhe o entendimento que a gente aprende a gente leva para a família isso para mim foi também um ganho foi muito gostoso eles não veem a hora de chegar e pergunta o que, que eu aprendi de novo né? Então assim fico muito à vontade. Fora o chá que tem aqui que eu adoro. <risos> Natural. Grata. <risos>